Nem tudo correu como planejado. Talvez eu tenha reclamado até demais. Sido menos que eu queria ter sido. Deixei oportunidades passarem. E quem sabe não deixei algo por mudar. Ainda assim. Ainda que tenha algumas coisinhas indesejadas. Nada superou a gratidão por ter mais um dia de vida. Tendo a oportunidade de fazer diferente. Sou grata por cada um. Por cada sorriso. Por cada lágrima que me fez amadurecer. Sou grata por cada momento que me fez ver o quão maravilhoso é viver. Aprendi, errei, superei, amei, me desafiei. E com convicção, olho para o alto, com esperança. Feliz por tudo que tive a oportunidade de viver. Obrigada. Você que fez e faz parte disso. Um novo tempo nos espera. Beijos. Peace.